Outra lição da cartilha Quando eu aponto o dedo para alguém, procuro sempre olhar para a minha mão e vejo que tenho três dedos sempre voltados para mim. Assim, sempre acho melhor parar e morder a ponta da língua e pensar de novo antes de apontar o dedo e completar a besteira. Em Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38, está dito que Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Dêem aos outros, e Deus dará a vocês. E assim, vocês receberão muito, muito mesmo. Tudo o que puderem carregar, Ele vai por as mãos de vocês. A mesma medida que usarem para os outros, Deus usará para vocês. Em Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga está falando mal da lei e julgando-a, pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece a lei, mas alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é, para julgar o seu irmão em Cristo? Novamente, Tiago nos ensina no capítulo 3, versículos 5 a 10. E é isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Ela é um mundo de maldade. Ocupa lugar nos vossos corpos e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim.